O importante saber, para que nossas orações funcionem e para melhorarmos nossas vidas em qualquer área, é ter bons pensamentos, ter clareza do que queremos atrair para nossas vidas e alimentar bons sentimentos, pois nosso sentimento é que possui o poder magnético de atrair o que desejamos. E é aqui que entram as orações. As orações são poderosas ferramentas para nos conectarmos com sentimentos mais elevados e, assim, atrairmos aquilo que desejamos. Provavelmente você já viu ou ouviu falar que sua avó ou a avó de alguém era muito religiosa e orava muito, principalmente à noite. E você já deve ter ouvido também que essa senhora tinha uma fé poderosa. Repare nessa palavra. Fé. Aqui está o segredo para realizar qualquer coisa na vida. Fé é acreditar que o que você deseja já foi realizado no momento em que ora por isso. A partir de hoje, eu recomendo que você fortaleça a sua fé. Pense mais na sua espiritualidade, pois nela se encontra o segredo da evolução pessoal e do alcance de riquezas e saúde perfeita. Tudo vem da sua fé. Recomendo que você faça estas duas orações todos os dias, por 30 dias, e depois veja os resultados. Ambas as orações devem ser realizadas pela manhã e à noite. Caso queira usar apenas uma delas, fique à vontade. Eu recomendo as duas. A primeira é a oração da gratidão da lei da atração. E ela diz assim. Hoje é o começo da minha nova vida. Não raciocino sobre o caminho, eu sinto. Surpresas maravilhosas estão chegando até mim. Aprecio a beleza ao meu redor. Vivo com paixão e determinação. Reservo tempo para rir e brincar todos os dias. Estou energizado e vivo. Meu coração está em paz. Aprendi a perdoar e agradecer a tudo na minha vida. Estou focado em todas as coisas boas. E agradecido por todos os bens materiais que tenho. E que tanto sonho em ter. Sou grato por nunca me faltar dinheiro, saúde e paz. Tenho um maravilhoso trabalho. Amo e me divirto muito com o que faço. Viajo pelo mundo. Como nos melhores restaurantes. Sou convidado e frequento as melhores festas. Tenho familiares filhos e amigos maravilhosos. Estou em paz e em sintonia com tudo. Sinto o amor, a alegria, a saúde e a abundância virem até mim a cada segundo de minha vida. Eu posso ser, fazer e ter tudo o que eu desejar. Sou a magnificência da forma humana. Sou a perfeição da vida. Sou grato por ser eu, por vibrar cada desejo meu. Hoje e sempre, serão os melhores dias da minha vida. Cada momento de alegria vem acompanhado de outro e de outro e parece que o universo inteiro conspira ao meu favor. E realmente assim o é. Eu me sinto ilimitado. Eu sei que qualquer coisa que eu desejar, eu terei. Eu me adoro, me amo e sei que mereço, pois sei do meu valor de saber usar o segredo, sem medo, na minha vida. O Universo já me deu tudo o que eu precisava. Agora Ele está pronto para me dar tudo o que eu desejar. Vivo, acredito, aprendo, agradeço todo o meu segredo. Obrigado, obrigado, obrigado. A segunda oração é a oração do sucesso e da prosperidade. E ela diz assim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 Sou a lugar para amigos, abençoe, abençoe, abençoe. Coisas maravilhosas chegam a minha vida, neste momento, neste dia e por toda a eternidade. Eu conquisto meus objetivos com facilidade, vivo minha vida com alegria, calma, serenidade e harmonia, comigo e com todo o universo.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 eu posso, eu consigo, eu realizo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com amigos e familiares e inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Aqui é Milton Viterbo. Muito obrigado pela tua visita. Um grande abraço e até breve.